A segunda é, função nativa do Google Sheets, vai, vai ficando mais difícil, tá? Ela serve para importar um feed de RSS, certo? O uh, que, que é um feed de RSS? É uma forma de organizar uh, notícias. Então, tem todos os grandes portais. A gente pode, uh, em vez de só assinar um RSS no seu leitor, ou no seu organizador, eu posso pegar o link de um RSS eu tenho aqui separado, e a gente pode importar esse feed numa planilha do Google Sheets. Tem alguns porém vou mostrar esses porém Todas as abas têm aqui qual que, quais, são as, uh, quais são as funções que você tem que preencher as variáveis que você tem que preencher dentro de uma função. Então, eu tenho que colocar qual que é o URL desse meu RSS, RSS Uh, e eu posso colocar algumas coisas para fazer uma, uma pesquisa, ou algum filtro já dentro desse RSS, tá? Aí tem várias, colo, coloco aqui uh, embaixo, uh, links do próprio Google Sheets que explica como fazer. porque A gente não vai conseguir explicar no detalhe todas as uh, subfuncionalidades de uma função, certo? Então, a gente pode trabalhar de diversas formas, então eu coloquei ela... O link explicando isso aqui embaixo, tá? A gente vai fazer um ano passar até o final e a gente pode voltar depois. Vou importar esse meu feed que eu já salvei aqui, que é de uma plataforma de uh, redes sociais que organiza notícias mais que uh, tem tendência no Brasil hoje. Posso ensinar depois como fazer. Importo feed. Ah. Então já está organizado dentro do Google X. mesma coisa, vou editar aqui, não, vou selecionar tudo que eu acabei de trazer, abro uma nova, Ctrl V,